Meus amigos, minhas amigas, saiu o resultado que demonstra que aproximadamente 25% das cidades brasileiras, ou seja, aproximadamente 1.350 municípios dos 5.500 municípios que existem no Brasil, estão com suas águas contaminadas com agrotóxicos. E cada vez mais o Governo Federal autoriza outros agrotóxicos serem produzidos e utilizados no Brasil. Desses agrotóxicos, 27 deles foram identificadas nas águas desses 25 municípios, dos quais 11 desses agrotóxicos são de tal maneira contaminadores que são capazes de gerar câncer, de afetar o sistema reprodutivo, de gerar problemas eh, neurológicos para todas as populações que consomem essas águas. Vocês acham que isso é uma coisa adequada? O Brasil pode continuar se desenvolvendo dessa maneira, autorizando a utilização de veneno que vai contaminar a água, que vai contaminar os nossos alimentos e que vai gerar doenças tão graves em todos os nossos riscos de família, nossos filhos, nossos netos, os nossos parentes, os nossos amigos, todo mundo exposto a essa situação. E o pior é que a Ministra da Agricultura aparece dizendo que não tem como resolver esse problema. Ora, como é que autorizam a colocação cada vez mais de mais agrotóxico nas nossas terras e consequentemente afetando as produções de soja, de milho, de cana, enfim? Alimentos e produtos que são consumidos nas nossas cidades e que vão afetar o nosso solo, que vão para a água, que vai ser consumida pela nossa população. A ministra diz que não tem como resolver esse assunto. O ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, não toma nenhum tipo de atitude, ele tem responsabilidade, porque esses assuntos são assuntos de interesse difuso. Não é de uma parte da população exclusivamente, mas é de todos. Então alguém tem que tomar uma atitude. E, de alguma maneira, o presidente da República está convivendo com esses ministros, ele que designa esses ministros. Portanto, ele está dando suporte para esse tipo de comportamento. Eu não consigo me silenciar diante de uma realidade de um quadro como esse. Está nitidamente dito que, os nossa, que as nossas águas, de 25% das cidades brasileiras, estão contaminadas com agrotóxicos. Senhores... Nós vamos nos calar diante dessa realidade? Então, no meu entendimento, todos nós, a população de, do Brasil como um todo, tem que se manifestar, obrigatoriamente nós temos que nos manifestar e dizer que nós não concordamos com esse tipo de sistema produtivo, soja ganha dinheiro para arrebentar, produção de milho a mesma coisa, produção de energia através da cana, produzindo álcool a mesma coisa, e a população vai ficando com as doenças. É lastimável, é triste, mas nós não podemos nos calar diante disso. Eu não poderia, tomando conhecimento dessa realidade, me silenciar. Faço questão de vir e dizer a toda a população brasileira, a todos aqueles que têm acesso àquilo que eu estou publicando, que nós precisamos tomar uma atitude coletiva. E seria interessante que o Ministério Público, a senhora Dodge Procuradora-Geral da República, tomassem as atitudes legais que são necessárias para estancar essa onda que está cada vez mais levando a nossa população a doenças e a consequências tão graves.